Querido pastor, querida pastora Batista Independente, nossos missionários, eh, dirigentes das nossas convenções regionais, que o Senhor continue nos abençoando de uma forma muito especial como tem sido nesses dias. Mesmo em época de pandemia, não tem faltado a graça, o amor, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas e igreja. E assim como foi no ano passado, queridos, este ano nós teremos novamente a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e será um momento muito especial e eu quero convidar você, juntamente com a sua igreja, para que a gente possa participar desta campanha tão importante para as nossas igrejas, para a nossa vida ministerial e também para a nossa denominação. Nós amamos fazer aquilo que nós fazemos e com alegria entregamos ao povo batista independente o livro da campanha de 40 dias de jejum e oração, Transformados. transformados pelo amor de Deus.